Vamos para mais um vídeo exclusivo! Vamos aprender agora 10 Benefícios Surpreendentes do Sexo para a Saúde Você sabia que além do sexo ser gostoso, ele também é muito importante para manter-se mais saudável? Vamos aos benefícios! Benefício número 1 – A prática do sexo ajuda a manter seu sistema imunológico funcionando. Pessoas sexualmente ativas tendem a serem menos doentes, segundo pesquisas de especialistas em saúde sexual. As pessoas que fazem sexo têm níveis mais altos que defendem seu corpo contra genes, vírus e outros intrusos. Pesquisadores descobriram que casais que faziam sexo uma ou duas vezes por semana tinham níveis mais altos de um determinado anticorpo em comparação a casais que faziam sexo com menos frequência. 2. Aumenta sua libido Você deseja ter uma vida sexual mais animada. Fazer sexo tornará o sexo melhor e melhorará sua libido, diz Laurence Streicher, Professora Clínica Assistente de Obstetrícia Para as mulheres, fazer sexo aumenta a lubrificação vaginal, o fluxo sanguíneo e a elasticidade, o que faz o sexo se sentir melhor e ajuda você a desejar mais. Mulheres que têm dificuldade de ter libido, avalie a frequência da prática semanal. 3. Melhora o controle da bexiga das mulheres um assoalho pélvico forte é importante para evitar a incontinência, algo que afetará cerca de 30% das mulheres em algum momento de suas vidas. O bom sexo é como um treino para os músculos do assoalho pélvico. Quando você tem um orgasmo, isso causa contrações nesses músculos, o que os fortalece, então vamos levar em consideração que fazer sexo vai muito além da busca por prazer, pois possui inúmeros benefícios para se ter qualidade de vida. 4. Reduz a pressão arterial a pesquisa sugere uma ligação entre sexo e pressão arterial mais baixa, diz Dr. Joseph. Houve muitos estudos, um estudo de referência descobriu que a relação sexual especificamente reduziu a pressão arterial sistólica. Esse é o primeiro número no seu teste de pressão arterial. Lembrando que a masturbação não conta. 5 – Conta como exercício O sexo é uma ótima forma de exercício. Mas ele não substituirá a esteira mas ajuda seu corpo para um bom funcionamento. O sexo consome cerca de 5 calorias por minuto, 4 calorias a mais do que assistir TV, é hora de rever as suas prioridades, certo? Dá-lhe um golpe duplo, aumenta a frequência cardíaca e usa vários músculos. Então se ocupe! Você pode até querer limpar sua agenda para ter tempo para a prática regularmente. Assim como no exercício, a consistência ajuda a maximizar os benefícios. 6 – Reduz o risco de ataque cardíaco Uma boa vida sexual é boa para o seu coração, isso é válido para o homem e para a mulher. Além de ser uma ótima maneira de aumentar a frequência cardíaca, o sexo ajuda a manter os níveis de estrogênio e testosterona em equilíbrio. Quando qualquer um deles está baixo, você começa a ter muitos problemas, como osteoporose e até doenças cardíacas. Fazer sexo com mais frequência pode ajudar a salvar sua vida Durante um estudo, Homens que faziam sexo pelo menos duas vezes por semana tinham metade da probabilidade de morrer de doenças cardíacas do que homens que faziam sexo raramente. Mais sexo pode significar mais vida longa e qualidade de vida. 7 – Diminui a dores Antes de tomar uma aspirina, opte por ter um orgasmo. O orgasmo pode bloquear a dor, pois ele libera um hormônio que ajuda a aumentar seu limiar de dor. Estimulação sem orgasmo também pode fazer o truque. Descobrimos que a estimulação vaginal pode bloquear dores crônicas nas costas e nas pernas, e muitas mulheres nos disseram que a autoestimulação genital pode reduzir cólicas menstruais, dores artríticas e, em alguns casos, até dor de cabeça. Então bora compartilhar essas informações com as amigas. 8 – Pode tornar o câncer de próstata menos provável Nosso corpo é tão perfeito, o sexo ajuda a prevenir o câncer de próstata. Homens que ejaculavam com frequência, pelo menos 21 vezes por mês, eram menos propensos a ter câncer de próstata, esse estudo, foi publicado no jornal Associação Medicinal da América. Você não precisa de um parceiro para colher esse benefício, relações sexuais, emissão noturna e masturbação faziam parte da equação. Não está claro que o sexo foi a única razão que importava nesse estudo. Muitos fatores afetam o risco de câncer mais mais sexo no seu dia-a-dia dia não vai doer. 9. Melhora o sono Você pode cochilar mais rapidamente após o sexo, e por boas razões. Após o orgasmo, o hormônio prolactina é liberado, responsável pela sensação de relaxamento e sonolência após o sexo, segundo psiquiatras que testaram seus pacientes. 10. Alivia o estresse Tem alguém ansioso ou estressado aqui? Estar perto de seu parceiro pode aliviar o estresse e a ansiedade. Tocar e abraçar, faz seu corpo liberar o hormônio do bem-estar de forma natural. A excitação sexual libera uma substância química cerebral que acelera o prazer e o sistema de recompensa do seu cérebro. Sexo e intimidade também podem aumentar sua autoestima e felicidade. Casais que vivem brigando e sofrendo com desentendimento, têm pouca intimidade, avalie como está a prática de sexo na semana, comece a praticar com mais frequência gradativamente e perceba sua saúde física e mental melhora. Não é apenas uma receita para uma vida saudável, mas uma vida feliz. Então converse mais com seu ou sua parceira e passam a praticar mais sexo com frequência, pois além de se tornar mais felizes, vocês também terão uma vida mais saudável. Já se inscreve no nosso canal, porque o Doutor do Amor tem muito mais conteúdo que você vai aprender só aqui, ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo? Não deixe de deixar seu comentário logo abaixo e compartilhar com no mínimo duas pessoas, assim você estará ajudando outras vidas.